Fala, minha Leão! Que encontramos a nossa nova moradia. Ai, meu Deus, que emoção boa! Que sentimento de gratidão a Deus, porque cada coisa que aconteceu aqui, até chegarmos aqui, foi a boa mão do Senhor, usando pessoas, pessoas certas, para que a gente encontrasse esse novo lar. E no nosso coração tem gratidão a muitas pessoas e gratidão a Deus. Por esse tempo eu falei pra vocês que eu ia mostrar um pouco desse novo ambiente desse novo processo e eu vou fazer isso agora com você eu vou mostrar tudo na sujeira na bagunça e quando eu chegar o meu esquadrão da limpeza e a gente fazer <risos> mãe e vou todo mundo fazer aquela higienização legal e ficar tudo lindo vou mostrar agora gente essa maravilhosa gente. Ah, Deus é lindo ter essa vista aqui essa vista faz parte desse local que é o terraço. Olha que terraço show, Tá tudo bagunçado, hein? Não tem tal. mostrar tudo bagunçado tá? pra vocês. Ó, quem já tá aqui puxando. Quem gostou foi ele. Você gostou, meu Você gostou? Não, vocês vão ver pouco mais de dia no dia da noite eu vou mostrar aqui aqui tem uma maravilhosa piscina de presente ai meu Deus, eu vou trazer essa piscina aqui para muito sol, vai ser muito maravilhoso Dóvia. e eu vou mostrar para vocês lá em cima aqui para a gente tomar um cenicinho aqui gente, eu falei que eu mostrei desde o início da reforma da União que eu ele está pintando essa parede eu não, né? a pessoa... Aqui tinha um parede expressa, a gente vai colocar o branquinho. Onde o outro tá? Enrola de uma coisa, olha, desce daí... Aqui é o banheiro. Botei uhum. em volta. O banheiro, daqui de cima. Ai, que massa! Aqui é uma sala, a gente vai fazer a sala de TV, né, amor? Uhum. Eu acho que sim, cima, vem cá. Simba! De Mas ele tem medo da escada Bora descer, vamos mostrar lá embaixo Vamos ver bem. Chega aqui, ele trava Ei, ei Bora descer? Bora ver se ele vai descer Olha, gente Ele trava, ele tem medo, vem cá Aí eu tenho que pegar Vem, beber. Até ele se acostumar Mas ele tem medo da escada Mas agora a gente vai descer Vamos lá, Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar, gente, a bagunça, a sujeira, mas faz parte. Aê! Ah! <risos> aqui é a sala de estar. Gente, que eu, eu sou apaixonada por esse apartamento. É essas plantinhas. Ai, sim, Vá, vai nascer a minha tela assim. Olha, gente, dá pra recuperar muita coisa. Que fofo. Ai, eu amei isso aqui. Eu amei isso aqui. E aqui a gente vai colocar no. Simba! Ei rapaz! Hã? Aqui são duas entradas A para sala E a entrada aqui, é aqui a cozinha, gente, tudo é trabalhado, Aqui mostra a realidade A e o mua você ver um depois E aqui É a dispensa É a dispensa que fala? Dispensa Dispensa que também vamos arrumar O Rafael ainda vai retirar algumas coisas e tá tudo maravilhoso, eu estou muito grata, muito grata a Deus A cozinha agora vamos <risos> para o quarto O primeiro quarto Sim, tá acabando sem a roupa Aqui é o primeiro quarto Um quarto que Virou um homem, né? É um homem, então sim, de trabalho Aqui é o nosso quarto, que também está passando por uma Então fica nesse vídeo até o final e me ajuda também, porque se você ficar até o final, isso para o meu canal vai ser muito bom, tá bom? Eu vou mostrar todo o processo de limpeza com o meu esquadrão da limpeza, que eu vou convidar para vocês saberem quem é meu esquadrão da limpeza já, já. Fica aí comigo que eu vou mostrar quem é. E depois do esquadrão da limpeza passar pela aqui, eu vou mostrar tudo que pode Rasgou. Rasgou. <risos> quem tem cachorro. Gente, sim, Vem cá, cara, vem. Ô, gente, velho. Ô, gente, dá pra ficar com raiva? Meu, Marcelo ser, minha calça. Isso eu tô falando toda uma Ei, galera. Ei. Mas vamos lá, depois Ei. tu solta ele. Solta ele e eu vou pegar esse. Vem cá. Depois que o esquadrão da moda passar pelaqui aqui, a gente vai fazer e mostrar pra você tudo pronto. Com os móveis, tudo certinho. Você vê, ainda está sendo retirado algumas coisas aqui do Rafa. E quando tiver tudo pronto mesmo, a gente vai mostrar para você essa nova maradinha. Que o Senhor nos permite viver, né, E é isso, minha Leu, vamos para a limpeza agora? Vem comigo. E olha, meu esquadrão da limpeza, gente. Dario Tavares, Heloísa Tavares, ali, Simba só faz dormir. E eu que pago o preço, eu estou aqui no banheiro. Simba, dá um oi, só faz dormir. Então, minha leoa, deu para ir para acompanhar um pouquinho da limpeza, com o meu esquadrão da limpeza. Mas ainda tem muita coisa pra fazer de arrumação, de decoração. E eu vou muito me inspirar no Pinterest. Então, fica comigo em outros vlogs também, porque eu acho que pode te ajudar aí na hora de se inspirar para decorar o seu ambiente, o seu lar, o seu cantinho. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!